Os militares juram dar a vida pela pátria. Os que tiveram as ruas neste último 1 de maio, bem como muitos outros milhões que não puderam ir às ruas, tenho certeza darão sua vida por liberdade. Nas ruas já se começa a pedir por parte do governo que ele baixe um decreto. E se eu baixar um decreto, vai ser cumprido. Não será contestado por nenhum tribunal, porque ele será cumprido. Constariam os incisos do artigo 5º da Constituição. O Congresso ao qual eu integrei, tenho certeza que estará ao nosso lado. O povo ao qual nós, executivos e parlamentares, devem lealdade absoluta, obviamente estará ao nosso lado. Quem poderá contestar o artigo 5º da Constituição? O que, que nós queremos do artigo 5º de mais importante? A liberdade de cultos. Queremos a liberdade para poder trabalhar o nosso direito de ir e vir. Ninguém pode contestar isso. E se esse decreto eu baixar, será cumprido, juntamente com o nosso parlamento, com todo o poder de força que nós temos em cada um dos nossos atualmente 23 ministros. De onde nasceu isso? De onde nasceu essa excrescência? Nos condenar à miséria? Levar famílias ao desespero por não poder trabalhar? Pastores e padres passaram a ser vilões no Brasil? pessoas sendo presas em praça pública mulheres sendo algemadas e ninguém fala nada, cadê a nossa liberdade vocês repararam que para a esquerda está tudo bem a miséria é terreno fértil para ditaduras peço a Deus que não tenha que baixar esse decreto mas se baixar, ele será cumprido com todas as forças que todos os meus ministros têm e não será contestado esse decreto não ousem contestar quem quer que seja eu sou cidadão e luto pela minha liberdade. Também sou capitão do Exército. Jurei da minha vida pela pátria. Agradeço a Deus a honrosa e difícil missão de estar aqui. Que só Ele pode explicar. O Brasil não vai regredir.